Abra sua Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. E nós vamos ler a partir do versículo 7, o 7 e 8. Depois de ler esses dois versículos, eu quero que você deixe esse texto ainda aberto, ou marcado por um tempinho mais, que nós vamos voltar nele daqui a pouquinho. Paulo diz assim, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo.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 Clamamos que o Senhor, na sua misericórdia, nos permita ter mais do que um discurso, mais do que uma palestra. Oramos nessa hora, no nome de Jesus, pedindo que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados pelo teu Espírito. Oramos que o Senhor nos leve não apenas a um lugar de compreensão, mas que sejamos encontrados vulneráveis à ação do teu Espírito, aplicando a tua palavra de forma personalizada dentro de cada um de nós. E como o Senhor disse, por boca do profeta Isaías, cumpre o propósito pelo qual a tua palavra tem sido enviada. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. E certos e seguros de que o Senhor nos ouve, nós nos antecipamos em te dar glória, honra e louvor. Por tudo aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorde, diga amém. Nesse texto o apóstolo Paulo está falando a respeito de uma clara e evidente mudança de valores Quando ele diz o que para mim era lucro, se transformou em perda Apesar de estar usando esse linguajar que normalmente associamos e aplicamos a questões materiais e financeiras É óbvio que não é disso que o apóstolo Paulo está falando Quando ele diz o que para mim era lucro, passou a ser perda ele não está falando de valores monetários, ele está falando de valores espirituais. Poderíamos colocar uma carga também emocional nesses valores, mas acima de tudo, estamos falando de valores espirituais. E não é difícil chegar a esse entendimento e conclusão lendo o texto. Porque o divisor de águas, o que determinou essa mudança de valores, foi a experiência de Paulo com Cristo. A ponto de dizer, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, eu considero como perda todas as coisas. Então, é óbvio que a revelação de Cristo, o conhecimento de Cristo, se torna o divisor de águas, que vai mudar não apenas a história, mas toda a escala de valores que Paulo antes tinha. E agora ela sofre uma mudança, uma alteração completa. Quando Paulo diz o que para mim era lucro, ele está dizendo o que para mim tinha valor, o que para mim era importante. Deixou de ser importante, deixou de ter valor. Então, durante muito tempo, de forma equivocada, eu achava que o apóstolo Paulo estava falando de uma vida pregressa, de pecados. Até porque essa seria uma definição que caberia na vida de muitos de nós. O que antes para mim era lucro, que a gente dava muito valor e importância, e a referência poderia ser as baladas, as bebedeiras, os vícios, as gratificações da carne. Então, eu imaginava Paulo dizendo agora, eu descobri que nada disso foi ganho. Pelo contrário, foi só prejuízo, Foi perda na relação com Deus, perda na relação familiar, perda em outras dimensões de relacionamento. E repito, isso seria verdade saindo da boca de muitos de nós. Mas eu quero te mostrar que essa não é... A ênfase do apóstolo Paulo nesse texto Em primeiro lugar, porque o próprio versículo 8 nos ensina Ao repetir por duas vezes E de uma forma muito específica, Paulo diz Eu considero como perda todas as coisas Então ele não está falando de uma coisa só E ele não está limitando ao assunto de perda Ao que a gente poderia classificar só como perda material e financeira Ele diz, eu considero como perda tudo e diz tudo que um dia antes foi importante, deixou de ser importante, e é evidente que todas as coisas perderam a importância, porque alguém, não uma coisa, mas uma pessoa, alguém muito mais importante do que qualquer outra coisa que possa ser considerada importante, entra na vida do apóstolo Paulo. Quando ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Essa palavra aqui traduzida na versão atualizada de Almeida que eu estou usando, como a sublimidade do conhecimento, em outras versões, ela foi traduzida como por causa da excelência do conhecimento. A NVI optou pela tradução por causa da suprema grandeza do seu conhecimento. E devido a essa variação de traduções, eu, curioso, fui tentar xeretar que palavra é essa aonde os tradutores estão se esforçando para, de formas diferentes, tentar comunicar o sentido dela. eu descobri, através do... para soar bonito, às vezes, a gente diz do léxico, da concordância do Dr. Strong, isso é um jeito polido e bonito de dizer que a gente não estudou as línguas originais e a gente cola de quem estudou. Outro dia alguém falou para mim, passou, onde o senhor estudou as línguas originais? Eu falei, estudei nada, tem um aplicativo aqui no meu tablet... E quando eu boto o dedinho em cima da palavra, aí passou a erudito, a gente diz, ele puxa o léxico da concordância do Dr. Strong. E de acordo com Strong, a palavra aqui usada no original grego é o Ela significa manter-se sobre, sobressair, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade e poder, fala ainda de proeminência, fala de ser superior, fala de algo que sobrepuja, ou fala de algo que excede, e com essa abundância de sinônimos e da tentativa de tradução, eu comecei a perceber que Paulo não está exaltando o conhecimento de Cristo, quando o compara com outros tipos de conhecimento, eu acredito que a melhor forma da gente ler essa declaração de Paulo não é a sublimidade do conhecimento, como se sublime fosse o conhecimento. Porque a tentativa de dizer excelente, sublime, supremamente grande, é porque está falando de algo que excede. É Eu, particularmente, leio hoje isso dessa forma, por causa do conhecimento daquele que se sobressai a todas as coisas, o que antes era importante, não chega aos pés. Da importância daquele que se sobressai a tudo e a todas Paulo está dizendo que ele descobriu em Cristo O entendimento e a revelação do valor e da importância do Senhor A tal ponto que diante do valor que Cristo passou a ocupar Todas as outras coisas desvalorizaram diante da importância dele Agora, se tiver um assunto Que a gente possa olhar aqui e dizer Não, Paulo deu mais moral para um assunto do que para outros Aí a ênfase não recai no pecado, como eu achava que era Se você voltar a alguns versículos anteriores É por isso que eu queria que você deixasse o, o texto aí aberto ou marcado Eu quero que a gente leia agora os versículos 4, 5 e 6 de Filipenses 3 Porque Paulo diz assim Bem que eu poderia confiar também na carne Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne Eu ainda mais Vamos fazer uma pausa Por que estamos lendo os versículos anteriores? O que dentro das leis de interpretação bíblica há regras que são inquestionáveis Por exemplo, você tem que deixar a Bíblia Explicar a Bíblia Meu pai que era um estudioso das escrituras Um amante da palavra de Deus Ele repetia muito em casa um ditado Que já foi popular e conhecido no meio evangélico Infelizmente a nova geração já quase não ouve, quase não fala Eu lembro que o papai repetido às vezes dizia Texto sem contexto, não passa de pretexto e dizia, filho, você não pode pensar dois ou três versículos, um ou dois, quanto seja, e tentar analisá-los sozinhos. Normalmente, quem fez aquela afirmação vinha desenvolvendo um raciocínio. Então, você precisa tentar enxergar o que foi dito, para quem foi dito, em que circunstância foi dito, porque tudo isso te ajuda a entender o texto maior, a visão maior. Em dias onde a interpretação de texto nunca foi tão desprezada e assassinada. Gente, é sério. Eu não sei se é sou eu que passo raiva ou se tem mais gente aqui. Você põe um banner lá no Instagram ou no Facebook, na rede social anunciando o evento. No banner está escrito dia tal, cidade tal, igreja tal, a tais horas, vamos falar disso. Está tudo explicado. Aí começam as perguntas embaixo. Onde mesmo? Quando mesmo? Vai falar do quê? E aí você tem que ficar orando e dizendo, me ajuda a ser crente, Jesus. Me ajuda a ser crente, Jesus. Agora, quando isso começa a se tornar um padrão cultural, e me perdoe falar dessa forma, para uma geração que não quer mais pensar, quer que todo mundo dê tudo mastigado, para que ele não precise de esforço nenhum. Nós estamos nos tornando cada vez mais presas vulneráveis de um ensino enganoso que está tentando arrasar e destruir a igreja nós precisamos voltar aos fundamentos da palavra Paulo diz para que ninguém vá além do que está escrito o fundamento da palavra ainda é a base de tudo e ponto final é por isso que o Senhor Jesus repetia várias vezes não só diante de Satanás, está escrito, está escrito, está escrito e nós precisamos voltar à palavra e tratá-la com fidelidade então não dá para entender os versículos 7 e 8 sem ler o que ele estava falando antes e no quarto, a declaração dele tem um tom bem presunçoso. Quando ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo está adotando um tom de cinismo, de sarcasmo. Ele está falando algo mais ou menos assim, vamos tentar traduzir para a linguagem dos nossos dias. Se algum de vocês se acha grandes coisas, eu mais ainda. Se algum de vocês acha que pode pensar que é o cara... Eu dou de goleada em você. Eu sou muito mais o cara do que você pode achar que você é o cara. A Tom é presunçoso? É. Agora a pergunta é, a afirmação de Paulo se justifica? Vamos continuar lendo os versículos 5 e 6 para ver se ele era ou não era o cara. No 5 ele diz, circuncidado ao oitavo dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É só você dar uma olhada no currículo do cara e decidir se o cara era ou não era o cara. Quando ele diz circuncidado ao oitavo dia, o equivalente, numa linguagem cristã evangélica moderna, contemporânea, seria alguém. Se levantar e dizer, nascido e criado no lar evangélico. Apresentado e consagrado a Deus na igreja, desde criancinha. Quando Paulo diz circuncidado ao oitavo dia, ele está dizendo, aqui tem história, meu irmão. Ele está dizendo, eu comecei precocemente nas coisas do reino de Deus. Desde criança, desde garoto, eu estou enfiado nesse negócio. Mas se ele falar só do oitavo dia, já era suficiente para dizer que começou cedo. Mas ele muda a linguagem para dizer que a história que existe por trás da sua caminhada de relacionamento com Deus, na verdade, começa muito tempo antes dele nascer. Quando ele começa a dizer, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, ele está dizendo, antes de meu pai me circuncidar o oitavo dia de vida, meu avô fez isso com meu pai. Antes do meu avô se consultar meu pai, meu bisavô, fez isso com ele no oitavo dia. E antes do meu bisavô fazer isso com meu avô, na verdade, meu tataravô fez isso com o meu bisavô. Sabe o que ele está dizendo? Tem muitas gerações por trás de mim, amando, obedecendo, servindo, temendo e adorando a Deus. Ele diz aqui, tem história de Gerações. Esse negócio não começou só no meu oitavo dia Antes de mim, tem muita geração transmitindo um legado de temor para com Deus E diz, na verdade, se você pegar o caminho de volta aí na minha ascendência, na minha linhagem Você vai bater em nada mais, nada menos do que Israel Neto do patriarca maior, Abraão Um dia desse encontrei um pastor Que me confidenciou já ser a quinta geração de cristãos na família dele Eu sou a segunda Meu pai foi a primeira Antes meu pai não se tem conhecimento ou registro de ninguém Na família ou na ascendência dele Que tenha servido a Cristo E quando ele se converteu Ele decidiu que a partir dele Ele permitiria que Deus escrevesse Uma nova história geracional e eu tive o privilégio, um dia desse um cara falou, viu uma conversa minha e do meu filho, a gente falando de legado. Eu, o legado que eu recebi do meu pai, meu filho falando do, do legado que ele recebeu de, do pai dele e do avô dele. E o cara falou, para vocês é fácil. Eu falei, pois é, para nós é fácil, mas para o meu pai não foi. Ele viu o pai dele se suicidar quando ele tinha 12 para 13 anos de idade. Ele cresceu num lar e numa família disfuncional. Pensa numa família bagunçada. Mas o dia que ele se converteu, em vez de ficar choramingando que nem você, ele tomou uma decisão. Ele diz, não importa se antes de mim teve ou não teve história, a partir de mim terá. Depois de mim, cada geração vai servir a Deus. E sabe que ele tem gente que fica choramingando que não teve, em vez de decidir que a partir dele, uma nova história pode ser escrita. Talvez você não tenha nenhum legado, talvez você seja o primeiro de muitas gerações mas o que importa é o que daqui para frente pode ser gerado a partir do seu posicionamento em Deus. Mas esse pastor com quem eu conversei, ele já era a quinta geração. Os filhos dele estão servindo a Deus, já são a sexta geração. Os netos deles, dele, estão todos servindo a Deus, já são a sétima geração. Eu falei, tu tem certeza que é tudo isso de geração? Ele falou, te dou o nome de cada um e onde foi que serviram a Deus? E ele deu o nome de todo mundo. Eu lembro que eu, de queixo meio caído, olhei para ele e falei: meu irmão, isso aqui é pedigree de crente. <risos> falei: pensa na geração que já vem sendo abençoada, santificada com o tempo, é a sua. E a gente riu daquilo. Eu, achando um pouco de graça, ele também, mas a maioria de nós dois, celebrando uma transmissão geracional e um legado de fé que já vem há muitas gerações. Era algo parecido com isso que Paulo estava falando, a diferença é que Paulo está dizendo, no meu caso, são muito mais do que sete gerações. Aí ele continua, e ele introduz uma afirmação que às vezes eu e você não entendemos, ele diz, quanto à lei, fui fariseu. Quando a gente ouve o termo fariseu, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria dos clientes, é a gente lembrar daqueles camaradas religiosos, que Jesus confrontava e chamava de hipócrita. Então, quando Paulo diz, quanto à lei, fui fariseu, a maioria de nós pensa, isso aí já era ruim. Mas, na verdade, os fariseus, eles compunham a seita mais severa dentro do judaísmo. Não tinha ninguém tão dedicado ao cumprimento da lei como os fariseus. Eles eram o que alguns círculos hoje, alguns chamariam de os devotos. Era gente dedicada. E Paulo está colocando isso na lista. Aliás, ele coloca na lista a única coisa da qual ele se arrependia e se envergonhava do seu passado Ele diz, quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja Mas por que ele botou nessa lista? Porque embora perseguir a igreja foi errado e ele se arrependia Ele basicamente está dizendo mais ou menos assim Mas a motivação era boa Ele diz, o que me levou a perseguir foi zelo Em outro texto ele diz que ele era extremamente zeloso da tradição dos seus pais é lógico que escrevendo aos romanos, ele mesmo adjetiva e classifica o seu zelo e de toda uma nação de Israel que rejeitou a Cristo, chamando de zelo sem entendimento. Mas ainda que tenha faltado entendimento, que era zelo, era zelo. E ele diz, eu só dei a mancada, porque o que tinha aqui era muito zelo. E ele entra com a frase, para lá de abusada, para lá de ousada, ou até abusada, diriam alguns. Ele diz quanto à justiça que há na lei. Irrepreensível. Fala sério. A lei tinha centenas e centenas e centenas de preceitos. Na verdade, eram mais de 600. Sabe o que Paulo está dizendo? Examine a minha vida. Me vira ao avesso. Me examine sobre qualquer ângulo. E tenta mostrar onde foi que eu quebrei um ponto da lei sequer. Diga uma coisa... Onde eu merecesse ser repreendido por não ter levado a palavra de Deus a sério. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se algum de vocês se acha grandes coisas, ou acho que é o cara. eu tô de goleado em qualquer um de vocês. Do que, que Paulo está falando? Performance religiosa. E se tiver uma coisa que a gente possa exaltar, um pouquinho mais do que as demais, no contexto da afirmação dele, mesmo que ele diz tudo que antes era lucro, tudo que antes tinha importância, isso eu passei a considerar como perda, tem um assunto que ele vinha dando moral e mais valor, e diz o que antes para mim era lucro, performance religiosa, essa coisa de me orgulhar da performance, e diz, eu olho para isso agora, e entendo que não vale nada, o que importante nunca foi a performance religiosa, Importante para Deus é nós entendermos o que é conhecer a pessoa que está acima de tudo. E é impossível para mim falar desse texto ou da sua interpretação, sem voltar um pouco da minha história. Na verdade, eu quero voltar dez anos atrás, dez anos e meio já, em fevereiro de 2008. Mas para contar a experiência que eu tive em fevereiro de 2008, que marcou e mudou minha vida para sempre. Eu preciso voltar um pouquinho antes, no dia 31 de dezembro de 2007 Último dia do ano A gente acordou lá em casa, já naquele clima de feriado, um pouco mais tarde Consequentemente, o almoço também saiu um pouco mais tarde E porque era um dia sem muitos afazeres Tirando o culto de passagem, o culto da virada, nós teríamos a ceia Com os irmãos da igreja, depois a gente estava muito sem pressa levantar da mesa E muito sem pressa, eu e minha esposa Lógico que meus filhos, dez anos atrás Ainda estavam na idade da impaciência Não ficavam muito tempo sentados E nessa altura do campeonato já tinham levantado a mesa Para sair brincar E eu e minha esposa estamos conversando Conversando sobre o culto à virada Que teríamos à noite Conversando sobre as expectativas para o próximo ano Enquanto nós estávamos conversando Eu lembro Que eu empurrei De lado o prato já praticamente vazio Olhei para minha esposa e falei Preste atenção ela sabe quando eu falo isso O que vem na sequência É algo parecido com Os decretos dos reis da média e da pérsia Irrevogável E a minha forma de dizer O que eu vou falar agora é sério Não tem volta. Falei, para preste atenção Falei, nos próximos 21 dias Eu não vou comer absolutamente nada Eu vou varar essas próximas três semanas Só na água E quando eu falei isso Ela regalou o olho um pouquinho mais do que o normal A razão eu nunca tinha feito, e acho que tinha feito só duas vezes, nunca tinha feito nenhum jejum maior do que duas semanas só na água. E quando eu falei de três semanas, ela se mostrou um pouco preocupada, e a primeira pergunta dela para tentar encontrar um pouco de consolo foi, Deus está te pedindo isso? Meio como quem disse, se Deus pediu, está tranquilo. Eu falei, não, pediu não, vou fazer porque eu quero. E aí ela já me olhou, e eu falei, está valendo a partir de agora, a hora que empurrei o prato. Ela falou, você assim, não vai comer nem a ceia de passagem do ano eu Falei, não, acabou 21 dias Sem parar E cada um deles tem que fechar pelo menos as 24 horas Enquanto não virar essas três semanas Eu não como nada Vai ser só nada. Ela me olha e diz, você tem certeza? Eu falei, tenho 2008 será na minha vida eu Falei para ela, o ano da busca Eu falei para ela, eu não vou fazer para Deus só o maior jejum da minha vida eu quero me doar ao Senhor em todas as áreas. Eu quero entrar nesse lugar de oração. Eu quero mergulhar na palavra. Eu quero enfiar a cara na Bíblia como eu nunca fiz. Naquele ano, só naquele ano. Tem uns crentes tem o dom de aumentar o testemunho da gente. Todo dia um falou para mim, disse que o senhor faz isso sempre. Eu falei: "Não, foi uma vez na vida". Mas naquele ano, só naquele ano, eu li a Bíblia toda de capa a capa duas vezes em um mês. Ela toda, duas vezes em um mês porque eu estava decidido a entrar num lugar que eu nunca tinha entrado. Falei para minha esposa, eu não vou estacionar num lugar de mediocridade, sabendo que existem águas mais profundas. Eu me recuso para onde eu estou, sabendo que Deus tem mais. 2008 será o ano da busca. E entrei firme no jejum, a partir daquele momento. Os 21 dias se passaram, eu não interrompi nenhuma das atividades na igreja, nem as, as viagens fora, mas com a graça de Deus carei os 21 dias e consegui levar o jejum até o fim. Depois de terminado o jejum, eu estava me dedicando um pouco mais à oração e a esse envolvimento com a palavra. Então foram três semanas do jejum, e de três já quase, praticamente, quatro semanas até esse bendito dia, 19 de fevereiro de 2008. Era o nosso dia de treinamento de líderes, a reunião. A gente nem chamava de culto, não tinha adoração, não tinha oferta. Era uma oração, entrávamos com uma palavra Uma palavra de alinhamento doutrinário Alinhamento da visão Ou de motivação, de encorajamento para os líderes Era só isso A gente nem chamava aquilo de culto. Enquanto alguém orava Dando início, fazendo abertura à reunião Um irmão no nosso meio foi lá Passou a mão no violão Olhou para mim com a cara de pidão Tipo aquele, aquele gato do desenho do Shrek Ele faz com o dedinho assim Uma só Me deixa ministrar uma só eu olho para ele sem assim, a mesma cara de empolgação que ele está me olhando, com a cara amarrada eu faço assim, uma só. Como quem diz, nós não estamos aqui para isso, esse não é o nosso propósito. E o que eu não sabia, é que aquela uma só, seria o suficiente para acabar com a nossa noite. Eu ainda lembro a canção que ele começou a dedilhar e cantar, e todos, inclusive eu, fomos atrás. Ele começa a cantar a canção do Marcos Witt, eu te busco, te anelo, te necessito e de repente parece que alguém lá no céu resolveu apertar aquele botão que ativa o modo glória da reunião num instante, eu não consigo definir isso de outra forma, num instante aquela atmosfera mudou completamente a glória de Deus veio a lembrança do que aconteceu há 10 anos atrás ainda me emociona num instante eu não tenho Outra maneira de tentar explicar isso, porque eu acho que nem se a gente tivesse combinado, ensaiado, coreografado, a gente reproduziria algo tão simultâneo, num instante. Por isso que eu brinco, que parece que alguém apertou um botão e mudou tudo. A maioria de nós ali, não vou falar 100% que eu não vi a cara de todo mundo, mas a maioria de nós estava naquele salão, começou a chorar ao mesmo tempo. Eu não estou falando de um choro qualquer. Não era a lágrima que de emoção correu pelo canto do rosto. Estou falando de gente que chorava de forma compulsiva. Estou falando de gente que chorava, como diria o mineiro do interior, de com força. Eu me via chorando, que nem criança. E o pior é que eu não conseguia saber nem porquê eu ou os outros estávamos chorando. Mas era uma choradeira generalizada. E eu tô ali a hora que eu percebo, eu já estou de joelho, daqui a pouco a cara no chão, daqui a pouco estou deitado, prostrado, eu percebi que a maioria estava fazendo isso, que não ajoelhou ou prostrou no chão, foi sentando para os cantos, encostando nas paredes, choro, choro, choro, e eu estou ali, Espírito Santo, o que é que está acontecendo? E o Senhor falou no meu coração, Ele diz, eu estou tentando levar vocês a um lugar de arrependimento profundo, eu pensei, faz sentido esse nível de quebrantamento, com esse tipo de chamado para esse lugar de rendição e de conserto mas eu lembro que orando eu falei senhor, a respeito de que o senhor está tentando fazer com que a gente se arrependa porque não dá para arrepender no generalizado no genérico tipo aquela visita que você recebeu em casa que na hora de sair olha para você e diz desculpa qualquer coisa você está pensando o que mesmo que é para desculpar? porque o pedido de desculpa é tão genérico que se torna quase impossível você, de fato, desculpar. Então, eu estou ali orando e falei, Deus, eu preciso saber do que o Senhor quer que a gente se arrependa. Foi nessa hora que o Espírito Santo falou no meu coração, e diz, eu quero levá-los a um lugar de arrependimento, por não estarem me buscando como vocês deveriam. E foi nessa hora, exatamente nessa hora, que a coisa azedou para o meu lado. Afinal de contas eu estava no ano da busca Eu tenho olhado na sala Você tem uns cabeção aí que tem que arrepender mesmo Mas o sentimento, quando eu fui incluído naquilo De que eu tinha que me arrepender por não estar tá buscando a Deus Aquilo me bateu um senso de injustiça, de indignação A minha vontade era dizer para ele É lógico, eu não fui louco de abrir a minha boca, mordi minha língua Mas a minha vontade era dizer para ele Se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Tá? A minha vontade era dizer para ele, 21 um dia, tomando água, só água e nada ali de água. Duas vezes no mês, lendo a Bíblia toda. E eu ainda tenho que arrepender. Mas eu mordi minha língua. Papai e mamãe me ensinaram desde criança. Ter mais respeito a dois tipos de pessoas, tratar com respeito. Quem é mais velho do que eu, quem tem mais autoridade do que eu. E naquela hora achei que Deus era os dois mais velho e com mais autoridade eu mordi minha língua eu pensava, não fala, não fala, não fala, não peca eu ficava assim, tentando controlar o sentimento e mesmo verbalizando, irmão ele ouviu porque como diz o salmista a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes pensa numa relação transparente com Deus e é a nossa Deus onisciente, presciente que conhece tudo, não dá para esconder nada você sentiu, ele ouviu. Você pensou, ele ouviu. O que você vai sentir ou pensar daqui a alguns anos, ele já ouviu. E mesmo não falando, ele ouviu e não só ouviu, mas ele respondeu. E jamais, eu vou esquecer a palavra que eu ouvi aquele dia. Ela virou o tema dessa minha mensagem, ela virou o título desse livro que eu falei agora há pouco. Eu ouvi a frase, até que nada mais importe. A pergunta não verbalizada era, quando é que vai estar bom para você? A resposta foi, até que nada mais importe. Ele me disse, quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada, tem a mesma importância para você que eu tenho. Você chegou ao lugar onde eu espero que você chegue. Mas ele me disse, nessa hora você não está caminhando para lá. Ele diz, você nomeou 2008 o ano da busca, mas a única coisa que você fez foi melhorar a performance da busca. Você está quebrando seus recordes, está jejuando mais do que antes, está lendo a Bíblia mais do que antes, está orando mais do que antes, mas isso não significa que o seu coração esteja mais interessado em mim do que estava no ano passado. E a casa caiu. Antes eu chorava sem saber pelo que estava chorando. Agora eu chorava sabendo exatamente pelo que eu estava chorando. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar da performance e da busca na minha vida. Mas o Espírito Santo começou a me guiar pela palavra e me mostrar algumas coisas, que eu vou resumir. A primeira delas foi mostrar esse contraste entre performance versus paixão. Não quero que você pense na paixão, na perspectiva humana, como a deterioração do amor, ou ele se expressando de forma corrompida. Não, eu quero que você pense na mais profunda expressão do desejo por alguém e no caso de Deus, como aquilo que de mais puro poderia existir naquele momento o Senhor me fez lembrar da declaração do Senhor Jesus citando o profeta Isaías Marcos 7, 6 e 7 e diz, foi a respeito de vós hipócritas que Isaías profetizou gente, Isaías tinha profetizado mais de 700 anos antes Jesus não está dizendo que Isaías não falou com os seus contemporâneos, Jesus estava dizendo que o que Isaías falou para os seus contemporâneos, se estendia, se replicava, se repetia geração após geração, porque isso na verdade tem a ver com o comportamento do homem, então Jesus está dizendo que o que ele falou, não era só para aquele povo de 700 anos atrás, ele estava enquadrando vocês todos, e se o que Isaías falou se replicava 700 anos depois, eu quero que você pense comigo, se hoje, mais de 2.700 anos depois, não continua servindo para a gente. Porque ele diz, foi a respeito de vós hipócritas que Isaías profetizou. Então ele, ele cita, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós podemos oferecer uma performance de adoração no culto e não dá a Deus o que ele realmente quer e para entender isso é só a gente questionar o que ele quer na conversa de Jesus em João 4 com a mulher samaritana você não vai ver Jesus dizendo para ela que o pai procura adoração você vai ver Jesus explicando que o pai procura adoradores são duas coisas completamente diferentes ele não está atrás do seu culto ele está atrás de você ele não quer a sua performance de culto ou a sua adoração. Ele quer o adorador, o coração daquele que adora. A adoração é apenas o um meio através do qual nós vamos a Ele e nos conectamos com Ele. Eu fico tentando imaginar a mania de grandeza que deve ter na cabeça de uns crentes, quando acha que Ele foi criado para adorar. Você acha que a adoração no céu não era boa o suficiente? Que Deus tentou criar a gente para dar um up, para melhorar o negócio? E uma adoração ele já tinha, o que ele queria era corações que voluntariamente dissesse: nós vamos te dar muito mais do que o culto O culto será a forma de entregar o nosso coração, de nos doarmos a você Agora, olha como é contraditório, esse povo me honra com os lábios, adoração, o que eu não pedi Mas o seu coração, que é o que eu mais queria, fica longe de mim a performance pode se tornar um grande inimigo Que nos rouba da essência Daquilo para o qual eu e você fomos criados E a gente pode ir mudando de assunto Vamos trocar o exemplo da adoração e falar da oferta Quando você lê a Bíblia Você vai descobrir que Deus nunca esteve atrás da oferta Deus está atrás do ofertante Malaquias 1,9 Com tais ofertas nas vossas mãos Aceitará ele a vossa pessoa o que Deus aceita não é a oferta, é o ofertante, Gênesis 4, a primeira menção de oferta na Bíblia, diz que Deus se agradou de Abel, o ofertante, e da sua oferta, mas não se agradou de Caim, o ofertante, e da sua oferta, quem ele aceita ou rejeita, antes da oferta, é o ofertante, porque ele nunca esteve atrás da oferta, e sim do nosso coração, aí você vai entender, a partir do que Deus quer, o que é que o diabo luta para sabotar Pedro se coloca diante de Ananias e diz por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo primeira coisa que Pedro está dizendo quem começou a trabalhar esse lance da oferta no seu coração foi o Espírito Santo mas você conseguiu migrar de um lugar onde o Espírito Santo está tentando te levar dar a Deus o que ele quer e deixou que o diabo colocasse algo no seu coração agora a pergunta é o que é que o diabo fez exatamente com Ananias? Impediu Ananias de ofertar? Não. A Bíblia diz que o cara vendeu uma propriedade e reteve uma parte. Algumas traduções ousaram ir para uma pequena parte, porque se ele retivesse a maior parte do dinheiro do imóvel, não ia colar. Ninguém ia acreditar naquilo. Quanto vale o preço de uma casa média? Simples, nada de muito extraordinário. Aqui não precisa ser no centro, numa região mais próxima aí, me chuta um valor aí, 50, 100, vamos ficar com 75 na média, para agradar todo mundo, pensa que o cara vendeu uma casa por 75 mil, e nós temos vários pastores e líderes aqui, aí o cara, em vez de dizimar o que ele ganhou, e que a compra e a venda da casa, que poderia nem ser muito, ele vem e diz, olha senti Deus dar uma oferta eu não quero dar o valor todo mas eu quero dar aqui pelo menos 60 mil reais irmão, eu não conheço um líder que a é reclamar, que a é murmurar Por que não dá tudo uma vez? pera, pera, a casa é sua você quer dar a maior parte dela ainda está tentando justificar que vai ficar com pouco irmão, ninguém reclamaria o problema é algo mais profundo que o que nós normalmente enxergamos O diabo não impediu a Ananias de ofertar Quando tirou uma pequena parte, ele deixou o cara ofertar a maior parte O diabo não estava lutando contra a entrada de dinheiro no reino de Deus E a pergunta é por que não? Porque ele sabe que Deus nunca quis o dinheiro Então ele não precisava roubar isso Ele não precisa roubar de Deus o que Deus não está interessado o que Deus esperava era encontrar em Ananias, em cada um de nós, um coração tão disposto a honrá lo e respeitar-lo, que diz, se você mandou dar tudo, não importa qual seja a razão, o dinheiro não vai falar mais alto no meu coração, para eu tentar praticar uma obediência parcial. O diabo nunca quis roubar o dinheiro, ele quis macular o coração, porque Deus não está atrás da performance nem de adoração, nem da oferta o que Ele quer o coração. A gente pode sair do assunto da adoração, da oferta, e entrar no trabalho. Carta ao anjo da igreja de Éfeso, Apocalipse 2.2. O Senhor diz, conheço tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Nós temos uma progressão aqui, são níveis. Aliás, sobre qualquer ângulo que você avalia a igreja de Éfeso, pelo livro de Atos, pela carta aos Efésios, pela carta do livro do Apocalipse, ou pela história, em todos eles... Você vai encontrar uma igreja de alta performance e produtividade. O senhor diz, conheço as suas obras, isso já indica que a igreja era ativa. Ele diz, o teu labor, aqui já foi além do ativismo, da atividade. Está falando de gente que entra no nível da canseira. Ele diz, e a tua perseverança, a perseverança, é o mais profundo nível de entrega no trabalho. É o que de vez em quando, falando com os nossos líderes, a gente usa aquela expressão É sangue nos olhos, faca no dente e vamos cair para cima Com ou sem vontade Essa igreja tinha tudo isso Mas o senhor repreende um anjo, o mensageiro da igreja Dizendo, mas eu tenho contra você uma coisa Você abandonou ou perdeu o seu primeiro amor Sabe o que ele está dizendo? Performance altíssima, estratosférica paixão ou interesse por mim? Está lá no chão, está lá no chinelo. E o senhor está dizendo, quem foi que te disse que você poderia trocar o que eu realmente quero, o seu coração e o seu interesse, em nome de uma performance? E sabe o que é o paradoxo? É que você já tem um monte de crente que sequer quer trabalhar. E do pequeno grupo que trabalha, às vezes eles estão querendo dar o trabalho, mas não dar o coração. E os dois grupos estão errados. Um dia encontrei um irmão que estava com um nó teológico na cabeça Falei, para mim, pastor, onde é que Deus estava com a cabeça de criar o homem com livre-arbítrio? Falei, mas respeito com Deus, rapaz Falei, não, não, não, é sério Como é que ele dá a mim, a você, ao homem, o direito de rejeitá-lo? Eu falei, você não entendeu o direito O direito que ele te deu não foi de rejeitá-lo Foi o direito de escolhê-lo Correndo o risco que você o rejeitasse te deu o direito de escolha ele não programou eu e você como autômatos para buscá-lo o que ele mais esperava desde o início que nós o quiséssemos que nós o desejássemos que nós o escolhêssemos e esse é o ponto onde talvez a igreja mais esteja sendo roubada sem perceber porque a valorização da performance significa desvalorização da pessoa deixa eu explicar isso de outra forma Daqui praticamente duas semanas, não chega a três, Kelly e eu, Kelly e minha esposa, vamos completar 23 anos de casado. Eu tenho um mandamento, uma ordem de Deus, que não é exclusiva minha. Todo homem casado aqui, todo marido tem. Os solteiros estão orando para casar, vão entrar nela. Não é uma sugestão ou um conselho de Deus. É uma ordem, é um imperativo bíblico. Está lá em Efésios 5. Maridos, amai as vossas mulheres. Não está lá um hashtag fica a dica, não está lá um, ó, oh, se você puder quebrar meu galho, fazer um favor por o seu bem, por bem do seu casamento. É uma ordem. O não cumprimento da ordem é desobediência. Então, eu sou obrigado a amar minha esposa. Eu não tenho opção. O que me mostra é que o amor também não é mero e simplesmente um sentimento espontâneo. Ele é fruto de decisão e de entrega. Eu sou obrigado, não tem opção. Agora mesmo sabendo que eu sou obrigado, eu fico matutando às vezes. Se a cada manhã que eu acordo do lado da minha esposa, nesses praticamente 23 anos de casado, eu falasse para ela assim: "Eu amo você". E quando ela fosse abrindo um sorriso de satisfação, eu atropelasse ela dizendo: "Fazer o que né? Não tem outro jeito mesmo? Tem opção? Deus mandou? Sou obrigado a amar". Então, estamos aqui para cumprir o papel. Eu fico me perguntando se a gente ainda estaria casado ou se tivesse Qual seria a qualidade desse matrimônio Mas pastor, não é sua obrigação amá-la? É Ela não sabe disso, sabe? Então qual é o problema? O problema é que ela não quer que eu cumpra a obrigação só com o senso de obrigação Ela espera que eu cumpra a obrigação com o senso de prazer Por que razão? Por uma razão muito simples e óbvia se eu cumpro a obrigação com o senso de prazer, eu estou valorizando quem ela é. Eu estou declarando para ela, ainda que de uma forma não verbal, você é uma mulher tão extraordinária, tão fantástica, tão fascinante, tão cativante, que a obrigação que me foi dada é fácil, fácil de ser cumprida, porque você é uma inspiração diária e você torna esse negócio fácil. Eu estou valorizando ela. Agora, se eu cumpro a obrigação só com o senso de obrigação, eu estou dizendo, você não tem valor nenhum você não merece nada, importância nenhuma O importante é que eu fique bem na fita Para que nem você, nem Deus, nem ninguém fale contra mim Estou fazendo o que tinha que fazer Aceite e não reclame Isso é uma mensagem egoísta Ela não valoriza a pessoa Ela faz com que o egoísmo que está sendo expresso Só me leve a uma autovalorização Eu valorizei a minha performance o meu jeito de cumprir obrigação, e não quem você é. E é lógico que ela não está nem um pouco interessada nesse tipo de comportamento. Agora, se a gente entende isso num relacionamento de marido e mulher, por que é que a gente não consegue entender num relacionamento onde a Bíblia apresenta a igreja como a noiva, num relacionamento com o um noivo? Deus não quer que você cumpra obrigação, só consenso um de obrigação. Quem está entendendo, diga amém. amém. Tanto que para o anjo da igreja de Éfeso, o confronto dele não é o oh, cabeção, você não sabe que me amar de todo o coração é o maior mandamento? como é que vai mancar de cara no, no maior mandamento? a cobrança não é em cima da obrigação como que Deus lida com o anjo da igreja de Éfeso? ele diz assim, para ele, lembra de onde caíste para que, que ele está apelando? o senso de saudade que remeta ao senso de prazer se você lembrar nós já tivemos momentos muito melhores do que o que nós estamos tendo é como se ele estivesse falando isso talvez bata aí no seu coração uma saudade então se você conseguir lembrar isso, mexer com você se arrependa ele disse e volte à prática das primeiras obras o que, que Jesus está dizendo? eu não estou te confrontando para esculhambar você o que eu quero é você de volta eu não suporto a ideia de você estar longe de mim. O que eu quero é restaurar o nosso relacionamento. O que eu quero é melhorar isso. Isso nos remete agora a um outro entendimento. Por que eu e você existimos? Qual é a razão da nossa existência? Deus me perguntou isso há dez anos atrás. Qual é a razão da sua existência? Eu fui tentar falar do meu chamado, do meu propósito pessoal. Disse, não, não, não, não. Qual a razão da sua existência como parte da raça humana? Porque eu criei a humanidade E naquela hora eu não conseguia lembrar de um versículo sequer Que resumisse com clareza o propósito da nossa criação, da nossa existência E o Espírito Santo falou comigo, abra a sua Bíblia em Atos 17 E a única coisa que eu lembrei na hora, Paulo em Atenas E quando eu abro Atos 17 e começo a ler Esbarro no versículo 26 o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, antes de ler o versículo 26, vamos olhar o pano de fundo O que era a cidade de Atenas? Não era só a capital da Grécia Era o maior palco da filosofia do mundo antigo Aliás, até hoje é impossível estudar filosofia sem remeter aos grandes mestres da Grécia E a maioria de nós sabe o nome do monte deles Sócrates, Platão, Aristóteles e aí por diante porque antes do Império Romano dominar, como dominou nos dias de Jesus, nos dias do apóstolo Paulo, a terra já vinha sendo sendo dominada por outros impérios. No livro de Daniel se descobre que começa com Nabucodonosor, depois vem os Medo-Persas, os reis da Média e da Pérsia. Depois veio a Grécia de Alexandre o Grande. Alexandre foi um dos maiores conquistadores da antiguidade. A visão dele não era só de estabelecer conquista através do poder militar para ter retorno econômico. Ele tinha um plano extraordinário, que era a helenização do mundo, que era espalhar a cultura, o pensamento e não só a língua grega por todo o mundo, o que ele fez muito bem. Se Alexandre não tivesse morrido tão cedo e prematuramente, e seus quatro principais generais não tivessem dividido o império, talvez Roma nunca tivesse dominado porque eles estabeleceram uma cultura, uma língua e um pensamento em toda a terra nos dias que Paulo está pregando, quem domina o mundo é o Império Romano mas a língua falada no mundo inteiro, ainda era o, o, o grego e ele está lá em Atenas, o palco da filosofia talvez nenhum outro lugar do mundo naquela época tivesse tanta gente fazendo os mesmos questionamentos por metro quadrado aqueles, aquelas perguntas básicas da, da filosofia, como era em Atenas quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou pensa num povo com sede de resposta agora Paulo está diante desse público estrategicamente provavelmente guiado pelo Espírito Santo e não só pela sua sabedoria Paulo começa a falar de um altar um tal, de um Deus desconhecido e eles botaram esse nome porque não sabia quem era Paulo falou, gente, eu vim falar do Deus desconhecido que vocês não sabem quem é, ganhou a atenção de todo mundo aí ele começa a pregar o Deus vivo e verdadeiro e nesse momento da pregação ele chega no versículo 26 onde ele diz assim, que esse Deus desconhecido e nós sabemos que ele está falando do Criador. Ele diz assim, de um só, uma clara referência a Adão. De um só, ele fez todas as raças e tribos dos homens. Por que, que ele de um fez tudo nós, nós tudo? Ele diz, para que habitassem sobre a terra, havendo fixado os limites da sua habitação e os tempos pré-determinados. Okay. E por que ele nos colocou na terra fixando os limites da habitação e os tempos? a resposta só vem no versículo seguinte 27, atos 17, 27 e diz assim para buscarem a Deus uma outra versão diz para que buscassem a Deus você existe para buscar a Deus fala para o irmão ao seu lado talvez te dê um presente no final fala para ele, você existe para buscar a Deus para não fazer acepção de pessoas fala para o outro vizinho aí, fala você foi criado para buscar a Deus Agora preste atenção O mesmo verso 27 diz assim Para buscarem a Deus Se porventura Tateando O possam achar O qual todavia não está longe De cada um de nós Gente, quem que procura alguma coisa tateando? Quem está desprovido ou limitado? Divisão de dia estava numa casa, deu um blackout, não sei se foi no bairro, na cidade, apagou tudo. No que apagou os adolescentes, muito rapidamente, ficaram a mão no bolso, tiraram os seus smartphones, acenderam as lanternas. Problema resolvido. Nós os pais, a velha guarda, começamos a rir. E eu falei o que todo mundo estava só pensando. Falei, não, nossa época não era assim. A gente ia sair apalpando as gavetas, onde está vendida a vela e a caixa de fósforo. E por que, que a gente saía apalpando? porque não estava enxergando nada então buscava dentro da limitação da percepção visual que faltava a gente ia apelando para o tato quando ele diz para buscarem a Deus se porventura tateando o possam achar o que, que o apóstolo Paulo estava dizendo? ele estava dizendo o seguinte Deus sabia que o homem que ele criou para buscá-lo ele ia pecar e que o pecado geraria um estado de cegueira espiritual e Deus sabia que o homem, mesmo limitado, deveria se esforçar para dentro da sua limitação, achar Deus. Então estava cego espiritualmente e tinha que ser apalpando, cadê Deus? Onde está Deus? Onde Deus está? Deus esperava que nós usássemos os poucos recursos que tivéssemos para tentar encontrá-lo. Mas ao mesmo tempo Paulo diz, o qual todavia não está longe de cada um de nós em outras palavras, está difícil para você porque você está bem limitadinho, mas ele vai facilitar ele não vai ficar longe por quê? porque ele queria que nós o achássemos Jeremias 29, 14 diz serei achado de vós, diz o Senhor ele queria ser encontrado isso me faz lembrar toda vez que eu leio esse texto de quando meus filhos eram um toquinho de gente, pequenininho Israel e Alissa têm três anos de diferença, um para o outro, então eu brinquei com cada um em épocas diferentes. Antes deles chegarem naquele nível da esperteza que a criança atinge logo, eu brincava com eles e dizia, papai vai se esconder, vocês têm que me achar. Mas, irmão, eles eram tão limitados, ou se ainda tão novinho, tão criança, que eu tinha que facilitar. Então, às vezes eu ia lá, me ajoelhava na frente do sofá e cobria sua cabeça com uma almofada. Aí vinha aquele toquinho de gente... Levantava a mofadestinha você, eu abraçava, beijava, fazia uma festa, mas a vontade mesmo que eu tinha de falar, não falava, era, e quem não acharia? Com o corpo todo para fora, pensa num corpo que já foi maior do que é hoje. Muito mais fácil de ser achado. Mas é porque eu não fazia isso que eu tinha que dar o desconto. São limitadinhos. E o propósito é que eles me achem. Então eu tinha que facilitar. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando, guardadas as devidas proporções em algo parecido. Deus dizendo, eu vou facilitar. porque eu quero é que vocês me encontrem. Agora, preste atenção. Ele nos criou para buscá-lo. Ele, sabendo da nossa limitação, disse, eu não estou longe, porque eu não quero dificultar. Mas para que a razão da nossa existência cumpra o seu propósito, tem um, um ingrediente indispensável. E há dez anos atrás, ele me fez entender como nunca antes, Jeremias 29 13. Buscar-me-eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Eu acho que a maioria sabe de qual, vamos falar junto. Buscar-me-eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração A busca Que dá resultado Não é a que valoriza a performance É a que aplica todo o desejo E anseio de encontrá-lo um dia desse alguém mandou um whatsapp falou, passou, já reparou nessa? que eu não sei se a pessoa ouviu isso de alguém então não tem nem como dar o crédito a quem quer que seja mas ele já parou para pensar nessa? quando Adão pecou a pergunta que Deus fez para ele não foi o que foi que você fez Adão? a pergunta que Deus fez para ele foi aonde você está Adão? Sabe o que Deus está dizendo? O problema não é o que você fez O problema é que o que você fez Te levou para longe de mim Aonde você está? Deus está dizendo Eu não quero nem discutir o que você fez Eu quero resolver a consequência Da burrada que você fez Agora você está longe E eu criei você para estar perto Eu quero você de volta, Adão Quando a igreja começar a entrar nesse lugar de entendimento De que ele nos chamou para um lugar de intimidade Salmo 25, 14 diz A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança Então nós vamos entender que a única forma de viver a intimidade É quando nós aplicamos todo o nosso coração Naquele dia minha reação e o senso de injustiça que gritava dentro de mim Era achar que Deus estava sendo exigente demais E sabe o que Deus falou comigo aquele dia? Ele falou, eu não sou carente Eu não tenho nenhum problema de autoestima Eu não sofro nada no nível pessoal Se você não estiver me valorizando O que eu sofro é não colher aquilo para o qual eu te criei Ter comunhão e intimidade com você o senhor disse, você está me tratando de exigente demais? porque quando eu queria gritar, não gritei, mordi a língua, mas quando é que vai estar bom para você? eu estava dizendo para Deus, você é um Deus muito exigente o senhor falou no meu coração aquele dia, disse, você se considera um pai exigente? eu falei, sou ele disse, por quê? porque você é carente? tem um problema de autoestima? se os seus filhos não te obedecer? você vai se sentir mal como pessoa? Eu falei, não ele disse, então, por que você é exigente? Eu falei, pelo bem deles eu quero que eles valorizem a minha voz, porque eu não quero o amigo ou o pseudo amigo da escola convencendo ele a fazer uma bobagem que vai estragar a vida dele. Se ele entender que a minha palavra é algo com o qual, eu, na verdade é a expressão do meu amor e preocupação com ele, e me colocar no mais alto patamar de respeito e reconhecimento, eu estou protegendo ele, porque eu quero o melhor para ele. Ele falou, se assim, você entende isso a seu respeito, por que, é que você não entende isso a meu respeito? Ele diz, eu não tenho necessidade disso. Mas eu quero te levar ao mesmo lugar de proteção Irmão, há um Deus que te ama tão absurdamente Cara, eu às vezes fico lendo ali João 3,16 Quando ele diz Deus amou o mundo de tal maneira De tal maneira é uma frase polida Que às vezes na minha cabeça eu leio mais ou menos assim Deus amou o mundo tão loucamente Tão apaixonadamente, tão absurdamente Que chegou a ponto de dar o seu próprio filho e Paulo disse, ele não poupou nem mesmo a seu próprio filho. Como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Ele está dizendo, se Deus deu o que ele tinha de melhor por você, crente, que é Jesus, ele faz qualquer loucura por você. E o dia que nós entendemos o amor desse Deus que está nos chamando a esse lugar, aí nós vamos entender uma outra armadilha além da performance. Eu vou chamá-la de distração. E vou terminar com isso. Em Lucas 14... A partir do versículo 15 até o 20, nós temos um episódio interessante. Jesus está comendo na casa de alguém. Alguém olha o banquete e solta o comentário. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus aproveita e diz, vamos pegar essa ideia aqui da comida e do reino. Aí Jesus entra com uma alegoria, com uma parábola. Ou uma ilustração. Qual é a ilustração? Ele diz, o reino de Deus é semelhante a alguém que preparou um banquete. Repita comigo, banquete só mais uma vez, banquete. banquete banquete na Bíblia não fala de comer só para renovar as forças banquete na Bíblia fala de comunhão de intimidade de relacionamento fala da valorização da pessoa Jesus está dizendo que o reino é parecido com alguém que quis dar um banquete valorizando as pessoas valorizando o relacionamento chamando ao lugar de comunhão e intimidade Nada descreve melhor o que Deus espera de nós como a ideia desse banquete. Mas Jesus disse, quando o banquete estava pronto e os convidados foram notificados que era a hora de comparecer, eles começaram a dar escusas. Ou, numa tradução de uma linguagem mais moderna, desculpas. Se você analisar as desculpas, nenhuma delas é coisa ruim. Todas elas tratam de coisas boas E naquele dia, dez anos atrás, o senhor falou comigo Durante muito tempo você tem pregado que o maior inimigo de vocês é o pecado E o senhor me disse, você não está errado Quando vê o pecado e o apresenta como inimigo O senhor diz, você está errado quando acha que só o pecado é inimigo Ele diz, assim como a performance Que te leva a acreditar que você está me buscando Quando o seu coração não está tão interessado em mim A distração é uma outra armadilha diferente do pecado que todo mundo sabe que é coisa ruim distração na verdade é um outro problema que vem maquiado e mascarado atrás de coisa boa É porque vem maquiado ou mascarado atrás de coisa boa, nós não temos normalmente a tendência de perceber que pode se tornar algo ruim na nossa vida porque a questão não é se a coisa é boa ou ruim em si mesmo vamos analisar as desculpas o primeiro chega e diz para Jesus o seguinte comprei um campo preciso ver rogo-te que me tenhas por desculpado irmão, comprei um campo, está falando o que? aquisição da propriedade, alguém aqui consegue imaginar que a aquisição da propriedade é algo ruim? eu vou completar daqui a alguns meses, 25 anos de ministério pastoral pregando há mais tempo como pastor, há 25 anos nunca vi uma ovelha um crente chegar e dizer, oh, pastor, semana tensa aí. o que foi? ah, comprei a casa própria quem que reclama disso? Comprei uma sede para os meus negócios. Comprei um segundo imóvel de investimento e para ter renda de aluguel. Quem que reclama? Ninguém vem reclamando, pelo contrário. Normalmente o cliente vem com uma empolgação. Bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. O segundo vem e diz, comprei cinco juntas de bois. Preciso examiná-los. Rogo-te que me tenhas por desculpado. O que a gente não vive mais de tirar o sustento da lavoura e da terra, a gente, às vezes, não consegue avaliar o que esse camarada está dizendo. Cinco juntas de bois ficar pelo menos dez bois. Os bois eram os tratores, os New Holland da época. Agora, pensa num cara que tem dez bois, uma força bruta daquela, para arar a terra, para a colheita. Isso significa aumento da produtividade. Aumento da produtividade significa aumento dois Danhos. Imagine nesse cenário que aí fora todo mundo chama de crise Alguém reclamando que vendeu três vezes mais Alguém reclamando que produziu quatro vezes mais Ninguém vai reclamar Por que não vai reclamar? Porque a coisa não é ruim Assim como no caso da aquisição da propriedade quem tem o aumento da produtividade Vai chegar com o mesmo discurso Benção de Deus, resposta de oração Cumprimento de promessas Se for uma versão mais pentecostal, talvez ainda diga É para glorificar de pé a igreja O terceiro vem com uma desculpa que Não dá para falar mal das duas primeiras Da terceira menos ainda Porque ela é a ideia de Deus, plano de Deus Ele diz, casei-me, portanto não posso ir Casamento, no plano e no propósito de Deus, era para ser algo bom. De vez em quando eu vejo um ou outro frustrado reclamando: não, o casamento é ruim. Eu digo: não, não, não, não, Creto. Ruim é a escolha que você fez de com quem é casar. Ruim é a escolha que você fez do jeito que ia tocar o seu matrimônio, o seu relacionamento. O casamento era para ser algo bom. Agora, qual o problema das distrações? Não é que são coisas erradas. O problema das distrações é que quando coisas boas, justas, listas, legítimas, ocupam o lugar errado na nossa vida. A coisa não é errada, mas ela pode ocupar o lugar errado. E quando ela ocupa o lugar errado, quando ela começa a se tornar tão importante, tão importante, tão importante, que ela começa a concorrer em importância com aquele que deveria importar mais do que tudo é quando eu digo não ao chamado dele para o banquete e é para intimidade porque outras coisas que jamais poderiam concorrer em importância com ele, estão tão supervalorizadas que elas tiraram o foco da importância de quem ele é César Luiz, o famoso escritor, fez uma declaração que de 10 anos para cá eu acho que ela tem um peso enorme, ele diz o cristianismo, se é falso não tem nenhuma importância, zero, nenhuma. Ele diz, se é verdadeiro, tem infinita importância. Ele arremata dizendo que ele não pode ser, é de moderada importância. E para alguns de nós, Cristo, não só o cristianismo, tem se tornado alguém relativamente importante, às vezes só um pouquinho mais, e olhe lá, do que outras coisas. Há dez anos atrás, o Senhor me disse, muitos de vocês, Estão se embriagando com as minhas bênçãos Eu lembrei na hora de Noé Gênesis 9, 20 e 21 Diz que Noé plantou a vinha e colheu seu fruto O que está implícito no comportamento dos povos antigos do oriente Todos, sem exceção Você não precisa ser nenhum estudante, estudioso profundo De história antropologia Do comportamento humano era senso comum, a hora da colheita era uma hora de festa a alguma divindade, quem não conhecia o Deus vivo verdadeiro, celebrava o Deus da fertilidade, todo mundo celebrava alguém, quando Deus regulamenta a festa de Pentecoste, ou a festa da colheita, ou das primícias, ele está dizendo a maneira como o seu povo festejaria diante dele, mas todo mundo fazia, e se não Noé temia Deus, está implícito que na hora da colheita, e pensa numa colheita boa, porque a terra nunca teve tão bem regada como depois do dilúvio quando chega a hora da colheita ele vai fazer festa diante de Deus e ele pega o fruto da vide ou da videira que ele plantou daquelas uvas ele faz o vinho e na hora de fazer a festa, usando o vinho para celebrar, a benção recebida ele se embriaga com a própria benção o senhor me disse, isso é uma figura do que muitos de vocês têm feito ele me disse, alguns de vocês prosperaram E já não tem mais olhos para mim Alguns de vocês cresceram profissionalmente E já não tem tempo para mim O Senhor me disse, alguns de vocês cresceram ministerialmente Incluindo você E já não tem o um coração inclinado para mim Como tinham antes O Senhor me disse, você lembra da história do videogame do seu filho? Isso aconteceu quando meu filho tinha 8 para 9 anos de idade. Hoje ele está com 20. Então, estou falando de pelo menos 12, onze, 12 anos atrás. Eu lembro quando eu cheguei em casa com o PlayStation 2, quando isso era novidade ainda. Gente, não é que o um menino ficou alegre. Falar que ele ficou alegre é pouco. Ele teve um surto de alegria. Surto, descontrolou ele corria pela casa, ele gritava, ele jogava no chão ele estrebuchava, ele me abraçava, ele me beijava ele segurava minha bochecha, dizia você é o melhor pai do mundo aí você ia correr, cair no chão estrebuchava, estou ah, de novo, voltava, abraçava ele, já não, ele descontrolou, descontrolou, nunca vi meu filho celebrar nenhum presente na vida como aquele e é lógico, que eu como pai fiquei feliz eu ficava olhando a festa, a alegria do menino pensei, tudo que eu pensava ser presente agora, pensa na alegria que durou pouco foi a minha que eu perdi meu filho por videogame agora aquilo que eu dei querendo alegrar o coração dele mostrar o quanto ele era importante para mim para valorizar o nosso relacionamento fez com que eu perdesse ele para aquilo que eu dei para tê-lo mais perto faz pelo menos 15 anos que eu tenho a rotina de passar pelo menos 3 dias por semana fora de casa quinta, sexta e sábado então depois da quinta, sexta e sábado fora às vezes eu chegava no domingo de manhã, estou morando em Curitiba há 13 anos, desses 13 anos em Curitiba, a maior parte do tempo eu moro perto do aeroporto, então quando eu descia do avião, pegava minha mala, ligava, avisava a Kelly, estou indo, ela avisava as crianças, papai está chegando, sabia que era no máximo 15 minutos na hora do rush, então eu ficava de prontidão, quando eu abria a porta, eles já estavam me esperando, e os dois vinham me abraçar, pulavam em cima de mim, e a gente começava a festa, era a festa do retorno do papai, e a gente rolava, brincava, era, era um momento assim, único. Depois do bendito videogame, para eu não falar o que eu penso dele. Videogame esse que um dia eu quis que jogar pela janela do andar de cima do sobrado da casa que eu morava. Quando eu chegava, abria a porta, só estava ali, a minha caçula. Eu fazia festa, brincava, tava. quando daqui a pouco aquilo passava e ela saía, Israel, cadê você? Já vai, pai, já vai, pai, só vou passar de fase. A gente teve uma época da minha vida que eu não podia ouvir a frase passar de fase. Um dia eu estava num evento, um pastor falou, você assim, ora por mim? Falei, eu oro pelo quê? Não sinto assim que ministerialmente, Deus quer assim que eu passe de fase Eu falei, se quer que eu oro, muda de frase Essa <risos> eu não oro não, ele ficou me olhando e pensando, o cara é maluco O Espírito Santo falou comigo dez anos atrás Você lembra do episódio do vídeo, ele falou, lembro Ainda tinha uma lembrança emocional ainda João. Ele disse, pois é, vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo coisas que vocês quiseram tanto, pediram tanto, desejaram tanto, e eu entreguei a vocês, estão roubando vocês de mim, eu não sentia que ele estava me acusando, porque o amor dele me envolvia de uma forma, é como se ele dissesse, você entendesse, o quanto eu desejo estar com você, você entenderia o quão danoso podem ser as distrações, Anos atrás eu tive o privilégio de organizar em Curitiba a turnê da vinda ao Brasil do irmão Yun, no sul. Eu não sei quantos aqui já leram aquele livro, O Homem do Céu, da editora Betânia. Quantos conhecem? Pouca gente. E pensa num livro que vale a pena você ler. Histórias recentes dos milagres que Deus tem feito na igreja da China. É um, é um negócio assim extraordinário. Esse camarada, eles não podem ter Bíblia, é proibido da cadeia, da prisão. Esse camarada depois de convertido, ele orou muito pedindo a Deus uma Bíblia. E conseguir aquela Bíblia já foi um milagre. Quando ele conseguiu a Bíblia dele, pessoal, ele não podia sair com ela de casa, não podia andar na rua, não podia ser pego com ela. No primeiro mês, no primeiro mês, ele decorou todos os 28 capítulos do Evangelho de Mateus. Para quando encontrasse outros irmãos Não podendo andar com o papel Ficar recitando a palavra de Deus um para o outro Esse camarada apanhou tanto Foi tão perseguido, foi preso tantas vezes Que os filhos enquanto cresciam Mal o viam dentro de casa Tinha horas assim que ele tinha livramento da prisão que Parece que você está lendo as páginas do livro de Atos. O senhor falava com ele Vai, a porta da prisão abria Ele ia passar na frente da sentinelas, E abrindo, parece que ninguém enxergava E vazava vivia assim milagre atrás de milagre mas muito sofrimento quando ele chega em Curitiba o maior auditório que nós conseguimos lá cabia quatro mil pessoas do lado de dentro ainda colocamos dois telões alguns caras do lado de fora nas portas o resto teve que ir embora quando ele chegou e viu aquela multidão ele começou a chorar ele falou que coisa linda ele falou para mim através do intérprete ele falava só o mandarim ele falou eu cuidei de mais de tinha um milhão de pessoas na rede de igrejas, nas casas, lá na China Mas raramente a gente conseguia reunir mais de 10 ou 12 Por causa da perseguição E disse que privilégio vocês têm, que liberdade E eu me emocionei de ver a emoção dele Mas no dia seguinte Nós estávamos almoçando juntos E ele de novo está emocionado mas dessa vez não parece a emoção de alegria do dia anterior dá para sentir a dor no olhar dele as palavras que ele fala mesmo não entendendo a língua e ele vai falando e o intérprete traduzindo diz, o inimigo de vocês é muito pior do que o nosso que nós enfrentávamos na China na hora que ele falou isso, falei para o intérprete, falei para, para, para se entendeu alguma coisa errada checa de novo o que ele falou o cara falou eu falo o mandarim tanto quanto ele. Foi isso que ele falou. Eu falei, checa com ele. Eu conheço a história dele. Eu sei o que esse cara sofreu. Eu sei o que eu sofri, o que eu chorei de ler a história dele. Imagina ele. Ele não pode estar falando que o nosso inimigo é pior do que o dele. Pergunta de novo. Conversaram os dois, mandarim virou. Ele está dizendo que é exatamente isso. Eu falei, eu não estou te entendendo. Onde você estava emocionado com a nossa liberdade? Com o que nós temos aqui? E hoje você está querendo me dizer que o nosso inimigo é pior que o de vocês e diz é e eu te provo e diz o nosso inimigo a perseguição sempre sempre nos empurrou para mais perto de Deus quanto mais nos prendiam, quanto mais nos batiam quanto mais nos perseguiam, quanto mais nos cerceavam, mais nós corríamos para Deus e diz é o inimigo que gerou sofrimento físico mas sempre nos empurrou para perto de Deus e diz o inimigo de vocês é silencioso ele se chama prosperidade ele distrai vocês. Ele engana vocês. E vocês ficam tão entretidos com essas coisinhas que diante de quem ele é não tem valor. Que vocês sequer se lembram da importância dele ou de buscá-lo. Parece que eu estava tomando uma facada enquanto eu ouvia aquilo. Porque tudo na minha mente dizia. E o pior é que você tem razão. Muitos de nós nos embriagamos com as próprias bênçãos dele e deixamos de dar a ele o devido lugar quando Paulo está dizendo tudo que era lucro tudo que tinha valor, não monetário material nem financeiro tudo que era importante diante da descoberta da importância dele perdeu completamente a sua importância chegar ao lugar onde nada mais importe entender que nada concorre com o lugar de importância dele quem está entendendo, diga amém. amém Alguém me perguntou esses dias Pastor, então esse é seu novo livro, é sua seu paixão Eu Falei, não, não, não, não, é muito mais do que isso Todas as áreas da sua vida serão afetadas Se ele se tornar o mais importante Sua produtividade no reino muda Paulo recebe uma palavra profética Ágabo diz para ele, assim farão ao dono desse cinto Em Jerusalém vão prendê-lo quando o ágabo fala isso, os irmãos em volta começam a dizer, Paulo, pelo amor de Deus, não vá Paulo diz, eu vou, não vá, eu vou eu vi o um pregador uma vez dizendo, Paulo foi teimoso tivesse ouvido, o homem não teria sido preso, irmão, Paulo não foi teimoso em coisa nenhuma o profeta nunca falou para ele não ir o profeta diz, assim farão ao dono desse cinto, a revelação é você vai ser preso lá em Jerusalém e Paulo diz eu estou pronto, não só para ser preso estou pronto para morrer por ele em nada tenho a minha vida como valiosa contanto que eu complete a carreira o ministério que recebi de Jesus nosso Senhor, de testemunhar o evangelho da graça de Deus Paulo está dizendo, vocês só estão querendo que eu não vá para Jerusalém, porque vocês não são orientados por propósito vocês são guiados por circunstâncias se a circunstância fica ruim, vocês vazam do trilho Paulo está dizendo, Deus não está me dizendo que eu não ir, ele só está me lembrando qual será o preço da minha obediência e mesmo que ele me lembre o preço da minha obediência Paulo diz, eu estou num lugar que vocês não descobriram ainda nem a minha vida é mais importante Paulo não tinha virado maníaco depressivo com pensamento suicida ele está dizendo o sorriso de satisfação dele de me ver cumprindo o propósito vale mais do que a minha própria vida quando você chega ao lugar onde nada mais importa a sua produtividade do reino muda sua vida de santidade muda. Eu fico imaginando a mulher de Potifar frustrada, olhando para José, e dizendo: "Não estou entendendo esse cara". Ele podia estar se vangloriando com os amigos do troféu. Desculpa a vulgaridade da palavra, que ele pegou. Imagino José do outro lado, rindo dentro de descoitada. Eu acho que o troféu é ela. O troféu é o sorriso no rosto dele. O troféu é a satisfação do meu Deus de estar olhando para mim e dizendo você não se vendeu, eu continuo sendo mais importante para você do que qualquer outra coisa quando nós chegamos ao lugar onde nada mais importa isso vai gerar um efeito cascata em cadeia, que vai organizar todas as outras coisas da nossa vida alguém me perguntou pastor, levou 10 anos para o senhor escrever o livro porque só agora o senhor chegou lá eu falei, é ruim que eu cheguei lá Paulo no mesmo Filipenses 3, nós paramos no 8 a partir do 9 ele vai dizer não que eu tenha alcançado Paulo está dizendo, eu não cheguei lá nem Paulo chegou lá eu vou arriscar dizer que eu cheguei é ruim de jeito nenhum mas sabe o que eu aprendo com Paulo nos próximos versículos ele diz, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação Paulo estava dizendo, posso até não ter alcançado o alvo mas também já não estou mais onde estava e o que eu posso dizer hoje, dez anos depois ainda não cheguei lá mas também não estou mais onde estava eu estou cada vez mais distante daquele lugar e cada vez mais próximo desse alvo decidido a buscá-lo a pastor de vez em quando, o senhor não teve outras distrações, tive o senhor não caiu na armadilha da performance e caí, mas cada vez que ele me faz perceber isso, eu digo, eu esqueço e eu decido deixar isso para trás Eu quero conhecê-lo Eu quero me conformar com ele Eu quero estar cada vez mais próximo e envolvido com ele Quem está entendendo, não diga nada Vamos ficar em pé para parecer que está acabando essa primeira parte Eu não vim aqui para te apontar o dedo Eu não vim aqui para te condenar Eu não vim aqui te jogar pedra Eu vim compartilhar uma correção que começou, não terminou Começou há dez anos atrás, na esperança de que ao compartilhar a minha correção, a carapuça lessiva, isso posso te ajudar de alguma forma. Eu vim aqui para te dizer que é um Deus que te ama de uma forma irracional. A Bíblia diz que esse amor excede todo entendimento. Eu vim aqui para te dizer que esse Deus tem um amor tão insistente por você. Que está olhando você de longe e resmungando consigo mesmo é ruim. Eu vou desistir deles. É ruim que eu vou deixar de lutar pelo melhor nesse relacionamento. Pode ser até que eles tenham se distraído, mas eu vou dizer: lembra, lembra de onde caíste? Porque talvez bata aquela saudade, aquele desejo de voltar. E aí eu vou poder dizer para ele: arrepende e volta, volta, volta. O que ele mais quer é eu e você de volta. Esqueça quem está perto de você agora. Fala com Deus, eu sei que Ele está falando com você. Fala com Deus. Talvez você precise reconhecer que caiu na armadilha da performance. Talvez você precise reconhecer que caiu na armadilha da distração. Não são coisas ruins, são coisas boas. Não são coisas erradas, mas elas estão tomando o lugar errado. Talvez seja a hora de você não só lembrar de onde caiu. Mas se você dizer, Senhor, eu me arrependo, eu quero pegar o caminho de volta. Eu quero chegar ao lugar onde nada, nada, absolutamente nada é tão importante como o Senhor. Espírito Santo, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos esta noite. Dá-nos um entendimento Espiritual. Nós não queremos apenas ouvir um discurso ou uma palestra. Nós oramos por algo acontecendo dentro de cada um de nós. A percepção de que ainda não estamos onde deveríamos. Mas de que isso não é mera implicância ou exigência do Senhor. É o convite de um Deus amoroso disposto a lutar pelo melhor nesse relacionamento. E nós queremos não apenas entender mas corresponder contigo, como está escrito aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, nós queremos viver o maior mandamento, não há coerência Senhor, em falarmos de santidade, vivendo uma contínua quebra do maior mandamento, o maior mandamento não é apenas amá-lo, é amá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, é te amar com amor total. Portanto, nós não queremos apenas te amar, nós queremos te amar com amor total. Queremos chegar ao lugar onde nada, nada, nada, absolutamente nada é tão importante quanto o Senhor é. E nessa noite nós clamamos graça sobre cada um de nós Sabemos que o teu propósito não é trazer culpa ou condenação, pelo contrário É nos libertar das amarras da performance religiosa É nos tirar desse lugar de mediocridade É nos acordar de toda distração ou embriaguez Para nos levar ao lugar de um relacionamento íntimo Onde vivemos os deleites do banquete, da comunhão, da intimidade Da valorização do relacionamento